É lá embaixo, é lá embaixo. Dá pra entrar é, pelo. É a... Dá é pra entrar pelo container. Vamos detonar essa porra! Aqui? É você ir do lado. à esquerda do servidor tem uma sala. Vai é nela. Onde que tem câmerazinha aqui? Ó, dá pra entrar por aqui, ó. Não, tá cheia de... Dá pra ir por aqui, dá pra ir por aqui, ó. Vai por aqui? De mute, né? Ah, tá. Então, não entrar lá, né? Deixa eu meter um carrinho, peraí, peraí, aí, ô Corinthians. Deixa eu ver, onde eu abri, na direita, né? Eu tô indo pelo pode container ser. aqui, manja. Ó, oh, Corinthians, pode eu entrar. Tô, eu tô no bar, pô. Se alguém quiser vir aqui comigo, ó, eu vou entrar. Não tem ninguém. Porra pode entrar direto. Eu tô, ah, eu tô aqui, ó. Tô, aqui, de de tô de aqui dentro já, hein. Bomba de cluster preparada. Deixa eu destruir. Preparando bomba de cluster. Eu tô, tô aqui humilde, embaixo, feliz. aqui na escada aqui de baixo. Preparando bomba de cluster! Esquema, de repente vai ir por cima, hein? Pô, esquema é alguém um vir aqui comigo, hein? Esquema é o aqui, um vir aqui comigo. Corinthians, você cair, então, eu vou lá, velho. Eu vou susto, lá por cima, Carlos. beleza. Caralho, velho, que susto. Tô indo aí por Ufa. cima, galera. Caralho, que susto, velho. Onde é que vocês entraram, hein? A é aqui pra ela escada, aqui. O Carlos cá. tá roubadão. Uh, uh, uh Uh, destino o Corinthians cara Ó, oh, o smoke tá aí, ó Ajuda oh. aqui, ó oh. O smoke tá na sua esquerda, termite Ó, oh, tem que vir um aqui comigo, aqui, ó Já peguei um Ah, oh, não mentira que esse cara me... Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Vou te levantar, vem cá, termite. Tem um na esquerda nossa aqui, termite. Morre filha da puta! Matei um ali, Matei o Doc. Aí, taca a granadinha lá. Calma Batei. aí, eu vou entrar. Peraí, aí, pera aí, deixa eu ver se eu acho. É, pode entrar, vai. Tô indo aí, eu oh, tô pulando atrás de vocês aí, hein? Tô atrás de vocês. Só vem, só vem. Só vem. Morre, mata. Que porra! Boa, galera! Cara, era, caralho, Detonamos, meu irmão. Arregaçamos! Arregaçamos, velho! Ó, tome! Se fudeu. Caralho, mamãe. Fecha B, galera! Aí não precisava fechar é. aí, não, também. Pô, ah, tem um alçapão aqui, ó. Cuidado com ele. Tem, aqui, tem. Eu acho que sala de vigilância teria sido melhor. Bora! E quem? Ah, a Ashe tá no corredor aí, ó. Do, do... Do Mato. Filha da puta, cara. Dei muito dano nela. Ela tá aí. Só, tá no, só ficar mirando aí. Tá, tá no túnel, né? Aí, Isso. Ficar... Ah, Puta tem cara aqui no corredorzinho também. Puta que pariu, a, a... a tá aí. Twitch. A Twitch tá no corredorzinho, o Tatianka. Deixa eu ir na câmera do Tatian peraí. É, aí mesmo, Tatianka. Vai, vai, Corinthians, fica aí mesmo. A Twitch é, me pegou à esquerda aí. Velho. Eu dei muito dano nela, cara, mas não morreu. Ó, oh, a Twitch da vai dar a volta em você, Corinthians, Corinthians. Corinthians, levanta e já vira, sente Parou, parou, ela tá correndo. Ela vai na tua frente aí, ó. Ela vai aparecer a na, na portona. Aí, não, ela pera voltou. Peraí, peraí, não nem esporta, nem esporta, não esporta, não esporta. Não ela voltou, ela voltou. Voltou. Ô, Corin... oh, Corinthians, tá de boa você aí. Eu tô na câmera. Ó, oh, atrás de você, Corinthians. Tem, tem dois atrás. Aí, peraí. Agora ela tá ali. ainda não pulou. Ela tá não, ali, deixa... ainda tem dois. Ela pular, se ela pular, eu falo. Se ela, ela, ela pular, eu é falo. Ah, beleza. Ó, oh, destruíram o escudão aí, é, ó. É a é, é a Ashe. Ó, vai entrar aí, Corinthians, atrás de você. Tem três, tem três, tem três, tem três. Tem dois, dois, dois, dois. Não espota, não espota, galera. Não caiu, não vai caiu. entrar aí, Corinthians, Corinthians, vai entrar atrás de você atrás dois. Atrás de você, Corinthians, Atrás de você, Corinthians, direita, direita, direita. Atrás de você, Corintia, direita, direita. Corintia. direita. Aí. Tem três tem aí, Corinthians. Aí, vai vir da sua direita, aí mesmo. Vai vir aí, vai vir aí. Na sua frente agora também vai vir um, Corinthians. Aí, caramba. Aí. Atrás de você, Corinthians. Na sua armadilha vir ali, então. já era. Na sua direita, Corinthians. Abre um pouco o spotinho que ela tá na câmera. Ô, Corinthians, é bom usar uma mini... Ó, oh, o carrinho tá do seu lado, Corinthians, vai ter que sair daí. Você foi expotado. Eles te viram, eles te viram, eles te viram. Cadê o outro cara? Corinthians, você foi expotado, Corinthians, Sai aí. Ô, Carlos, viu? Carlos. Entra à direita atirando. Os caras estão lá na... acho que na B. N não te dou a certeza, não te dou a certeza, mas... Ah, tá atrás Aí caiu na armadilha, uh, caiu na armadilha o uh, Corinthians, Corinthians caiu na armadilha. Vai lá, vai lá, vai lá. relaxa, relaxa, relaxa, relaxa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. V vão levantar, vão bem, levantar bem, ela, bem, só tem bem, duas, bem, vão aí, levantar aí, aí Morre, tem, gente, tem mais um, tem mais cara, um aí. Vou, vou, vou. carrega gente, relaxa, relaxa. Ah, lá, Corinthia. Boa Corinthians! Corinthia. Caralho, é isso aí, Puta Corinthians boa, falei que ia levantar a porra, Olha os dois ali. Ótima, caralho, caralho! A minha aqui já foi. Beleza, vou destruir uma que tem aqui que eu tô ligado. Corinthians, você vai aonde, Corinthians? Corre, caralho! Alguém viu se os caras tava marotando? Tem câmera lá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um cara que tá marotando aqui, hein? Ele está morando aqui debaixo de enemy Vocês Não sei se vai dar pra pegar ele. Pô, oh, quem fez essa barulheira toda aqui? Tem mais pode, pode, pode in, entrar. Entra aí, Dermais. Caralho, velho. Onde está essa porra dessa câmera que me explotou? Pode entrar, Dermais. Né? Destruí, destruí a velho, câmera a que explotou. Tá. Destruí, destruí. Opa! Eu ia meter excuse aí, galera. Ai, caralho. O cara tá ali, ó. O cara tá canto a TV ali, velho. Filho da puta. Peguei, caralho, tirou muito life velho esse lazarenho. tava ali. Ei hey Mike, tá, e daí, Meu Deus, hey irmão! Eu vou, eu vou mandar uma câmera, vou mandar uma câmera. Ah, não dá pra meter fuse aqui. Manda uma câmera aí e me avisa, que eu tô com o desativador. Pô, o cara tá é na porta, o cara tá na porta. Tá lá, tá lá mesmo, tá lá mesmo. Ah, ele vai mirar de novo. Tô aqui, ó, tô mirando aqui, ó. Se fudar! Boa, se caralho! Vai. Boa, mano! Caralho! Nossa senhora! Fecha aqui de casa, Ken. Não, caixa, peraí, eu vou, eu vou eu vou sair, eu só vim aqui pra... Ó, aqui colocar armadilhas. Será que precisa colocar aqui onde estão explodindo? Acho que não precisa não, hein. Olha o carrinho Será? aí. Aí precisa, hein. Aqui, então, aqui já tá estourado de uma coisa pra outra? Não, se... ah, pô, podia ter colocado aqui nessa outra bomba, né? Ah, é, de... é. é, mas também tá tudo ok aqui, né? Pô, já fecharam, ó, fecha aqui a porta aqui, gente, ó. Fecha a porta aqui, porra. Fecha a porta principal aí, não tem castle? Cadê o castle? Dark, você tá... tem castle ainda? Fecha ali, fecha ali, ó. Você tem castle? Não, eu já ganho eu os já... Eu já. Já, já? Beleza, usou os três, né? Beleza, com os três usou mesmo, pode ter. Eles vão, é vim, é por aqui, ó, certeza. Vem aqui. Aqui já vem estouraram mesmo. aqui, ó. Já estouraram não, não, então. aqui. Tô tenso, velho! Aqui, ó. estão no bar. Tem três no teto, no bar. Ó, espotei. Eu vou pegar o do bar. Ah, Foda. me mataram aonde, hein? Me matar eu na onde? Pior que não vai dar nem pra ver. Acho que no teto mesmo. Acho que foi no teto é, eu mesmo. No teto, pô. Eu vou tentar pegar o do bar. Varou, varou pelo teto, acho, hein? Acho que vara pelo teto, não sabia. Pô, não tô vendo ninguém, hein? Peguei a primeira. Não tô vendo, boa. Não tô vendo ninguém. Peguei uma. tão tão teto ainda? Então, eu não consigo ver ninguém. Então, tão, então, tão. Tem um... aí Morre, filha que... da puta! Que tá, aê, lá, aê! Tem... Ó, tem outra lá, tem outra lá, Carlos! Chupa essa! Pegou, pegou, Carlos! Boa! Opa, Carlos pegou corrente. dois lá fora! Tem um cara bem, bem, bem aí, vai, Corinthians. Lá onde você tava tinha, tinha um cara bem nessa frente. Ainda resta Nossa, o, ver, o cara né? saiu ainda por cima. Eu acho que ele tá aqui, eu acho que aqui. Galera, vai na boa, não precisa sair correndo pra matar ninguém, mano. O tempo tá é tá nosso. Tá vendo ele ou não, Carlos? Não, não, Carlos não tá, tô na câmera dele, não tá vendo não. Ô, oh, vai com pode sair, sai daí, ó. Ó, oh, o cara pode tá lá sair, fora, Carlos, sair. de repente você consegue pegar ele pelo buraquinho pode lá sair. de novo. Ele tá... Ele tá na, é sua, sua, é de, de, de direita aí, sai daí. Aí, boa, boa, boa, boa, mata, mata, mata, relaxa. Boa, caralho. Boa. Cara, essa 12 é muito foda, velho. Olha esse tiro dessa 12. Chupa essa. Nossa. Caralho. É louco, já, pega longe demais. Nossa, 4 a 0. E ele fica é perfeito aí, ele 4, 4 a 0. 4, Fala 0 mim 4 a 0 na 0 ranqueada, velho. Olha o caramba, o carrasco, velho. Puta que pariu, mano. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!